A Constituição Federal de 88 prevê, no artigo 54, que deputados e senadores não podem firmar ou manter contato com concessionários de serviço público. No artigo 220, ainda, ela coloca que os meios de comunicação social não podem ser nem direta ou indiretamente objeto de monopólio ou oligopólio. 223, diz que o prazo da concessão ou permissão será de 10 anos para emissoras de rádio e de 15 para as de televisão. Tudo isso são apenas alguns dos exemplos de violações que a Rede Globo tem cometido em seus 50 anos de existência, e por isso a Enecos descomemora nesse dia 26 de abril o aniversário da Rede Globo, porque ela é uma das empresas que mais representa o oligopólio de mídia desde respeito à Constituição Federal. Por uma mídia mais plural que represente de verdade a população, a democratização dos meios de comunicação é urgente. Se você se identificou, conheça e assine o projeto de lei de iniciativa popular no link www.paraexpressaraliberdade.org.br.